Quase um terço do café produzido do Brasil sai só do sul de Minas. Você tem o, o café do agronegócio, que é representado pelas grandes cooperativas e grandes empresas que estão na região. E esses cafés, todos eles, são manchados com trabalho escravo. Eu tive uma, teve uma fala de uma mulher que ela falou assim, ai gente, vocês ficam reclamando do, do ambiente, mas lá mora, talvez mora até pior. Não, olha a minha casa, minha casa é maravilhosa. Eu não vou aceitar ficar na casa na minha casa não na loja sei lá nem sei como é que chama aquilo um buraco pesquise as fazendas que estão os fornecedores de café porque talvez você pense que está sendo que está comprando café bom mas está sendo um café muito sangrento vamos dizer assim para as pessoas que que humildes que estão trabalhando lá